Intendência de Leitura e Conhecimento, que representa a Secretaria de Estado de Cultura, vai participar da 18ª Bienal do Livro. Nós vamos estar numa estande montada, né? e a ideia é de ser uma estante que, além de representar as políticas de Estado, de leitura, literatura... Livro e biblioteca, seja também um espaço é, multivariado de participação de organizações sociais, coletivas e populares, formadas por poetas, escritores, autores e ativistas literários. Na realidade, a concepção é da gente ter um espaço onde esses agentes de literatura possam expor. Expressar através dessa estande coletiva, através desse espaço de diálogo, a expressão do seu trabalho. Então vão estar presentes escritores da Baixada, é, contadores de história e vai rolar sim várias atividades: é, é, lançamento de obras inéditas, é, roda de, de diálogo entre, é, entre autores, enfim. É, a nossa ideia é franquear o espaço público para manifestação de organizações populares e coletivos que trabalham com o um livro, com a leitura e com a literatura. Bienal, as bienais do livro, eu falo aí no caso, as duas importantes... Bienais, que é a Bienal de São Paulo do Rio, é, com, como outras manifestações da área de literatura, ou feiras literárias, ou feiras de mercado, são fundamentais, que são espaços de, de encontro são espaços de referência e de diálogo na busca de, na busca de aprimorar o processo de criação e de percepção de como está o mercado e de explorar novos desafios, tendo em vista o crescimento da literatura e da arte literária.